alto nesse tipo de atividade, principalmente para resgate, fizeram a quebra desse recorde aí, que bacana, viu? Parabéns a todos esses oficiais. Antes da gente encerrar o BR Record, vamos ver como é que está o trânsito aqui em Salvador. A gente já mostrou diversos pontos com trânsito complicado, a gente mostra para você aí agora o acesso norte, né? dá para ver aí no sentido BR-324, trânsito intenso, mas sem retenção. E lá em cima, sentido Bonocô, com trânsito mais tranquilo ainda. Eu ainda vou mostrar para vocês um outro ponto, que é a Avenida Anitta Garibaldi, que está nesse momento, né, 7:53 com trânsito até um pouco mais intenso. Mas eu garanto a vocês que ao longo da semana isso aí vai ficar muito diferente, com todo o movimento de carnaval, com todo o clima de carnaval, é claro, né? Ao longo da nossa programação, até Quarta de Cinzas, tem muito carnaval ainda para a gente mostrar. Muito obrigada pela companhia de hoje, o BRCO fica por aqui. Tchau, tchau.